Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. É você que nos acompanha aqui pelo jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho, tá certo, meu povo? Vamos aqui em frente, porque atrás está cheio de gente nessa segundona. Eu falei bom dia, porque tem pessoas que acompanham aqui o nosso programa, o Jornal da TV SB Notícias pela Manhã. Boa tarde para você que aproveita aí o seu horário de almoço, o seu cafezinho da tarde. E à noite para que você que chega aí a, a, né, do, do seu trabalho, depois de um dia um intenso de uma segundona, né? E acompanhe também aqui as notícias de Santa Bárbara do Oeste e da nossa região. Hoje é dia 6 de junho. De 2022, aí, é o mês das festas juninas, né? é, o, é o mês dos do, do, do arraiás, né? Quero agradecer o carinho aqui, inclusive, né, do meu amigo, é o Paraíba, né, o Paraíba Doces, lá do Molon, né? A gente esteve lá nesse final de semana, acompanhando lá as festividades, parabéns aí pela realização junto com a comunidade, viu, Paraíba? Sucesso, hein, sucesso! Eu gosto de ir nessas peças aí, porque tem aqueles docinhos lá, uma delícia, né? Aquelas cocadinhas, né? É tudo de bom. Vamos lá, nosso WhatsApp. Na tela o nosso povo, reclamações, denúncias, flagrantes 997 8244 997 -82 -4426. é esse aqui que está na tela. É só você enviar vídeos, imagens, ajude aqui o Nilson Araújo a fazer... O Jornal da TV SBN. Vai compartilhando aqui o nosso jornal. Se inscreva no canal que mais cresce no mundo. Isso, compartilhe, se inscreva, clique no gostei e ative o sininho. Olha, o início do final de semana começou assim, né? Com é, um flagrante. Na realidade, a polícia militar, através de uma denúncia, foi até um estabelecimento comercial lá na Rua Bélgica, no Jardim Europa. E um comerciante foi flagrado, né, bem no início da noite de sexta-feira, com máquinas caça-níqueis. É, isso aí, estava dentro do estabelecimento. Por volta das 7h40 da noite, a polícia militar recebeu a denúncia e foi até o local, até esse comércio, foi localizado aí um homem de 50 anos, havia ali jogos de azar. E chegando no local, Caso esse foi parar no plantão policial Chegando lá no local, haviam três máquinas caça-níqueis desligadas Não tinha ninguém jogando, mas elas estavam lá A polícia civil foi acionada para a realização da perícia Foram apreendidos três HDs, três noteiros e uma quantia de R$ reais em dinheiro o mês de junho está aí, e o mês né, da, da volta das festas juninas, né, nesse período de pandemia, onde é, muitas das escolas a, a, a, né, fizeram assim o seu distanciamento, teve as aulas remotas, mas agora, devagarzinho, ainda com os cuidados, né, as tradicionais festas, as danças com as crianças, com os alunos, nas escolas estão voltando. E nesse sábado próximo, agora dia 11... Nós teremos a, o Arraiá da Emei Maria Araújo. É, olha aí. O pessoal está preparando uma festa legal, viu? Com brincadeiras, comida, danças, né? É, tem os, o tradicional show de prêmios, olha aí. Vai ter sanduicheira, batedeira, é, fritadeira elétrica, né? Muitos outros prêmios para vocês prestigiarem lá, viu? Olha aí. Cartela R$ tá bom? Cartela 10 reais começa a partir das 10 horas da manhã. É os pre... oh, prêmio pão, hein? Ah, não falei do, do micro-ondas, né? Olha aí, vai ter micro-ondas também no, no, no, no show de prêmios. A entrada vai ser ali pela rua Salvador, no Cidade Nova, ao lado da paróquia Imaculada Conceição, tá bom? Então aproveite, aproveite, vai lá, prestigiar. Né, essa festa maravilhosa dos alunos da escola é, EMEI Maria Araújo Um forte abraço ao diretor Luciano A toda a coordenação E os funcionários, os colaboradores é, Que trabalham lá na EMEI Maria Araújo Olha, teve um acidente, hein? Motorista supostamente embriagado Não respeitou ali, o sinal de pare né, do solo E acabou batendo num outro veículo, hein? atingiu mãe e filha, as duas foram para o hospital. hospital, é, foram para e foram parar no hospital, por quê? Olha, a mãe quebrou três costelas, teve perfuração no pulmão e ainda fraturou os dois lados da bacia. A filha foi levada para um hospital particular em Americana, assim como a mãe, e o acidente ocorreu ali no bairro Fresarim 2, né? na Avenida Pastor, Jesus Nascimento do Santo, né? Olha como ficou aí o carro, né? Olha aí, ó. A lateral dele bateu bem na lateral, né? Ficou praticamente aí, ó, tudo deteriorado, né? O risco das avenidas. O pessoal no final de semana aqui exagera aí na no goró e coloca a vida das outras pessoas em risco, né? A gente vai continuar acompanhando esse caso também aqui em Santa Bárbara do Oeste. Falando de hospital de Americana, veja só. Quando você recebe uma reclamação de um hospital público, né, a gente vai lá, né? Cobra aí a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, né? Habitualmente, como de costume, né, a, com mais frequência chegam aqui as reclamações do sistema. Público de saúde. Mas vocês podem acreditar? O sistema privado particular também não tá fácil, tá um caos. Nós recebemos aqui reclamações do Hospital São Lucas, Notre Dame. Pois é, funcionários como se não bastasse também, né? Os, os pacientes funcionários do Hospital São Lucas e Americana hoje. Administrado pelo grupo Notre Dame, denunciam a falta de profissionais, redução da equipe de enfermagem, sobrecarga e demora no atendimento. Uma funcionária que não quis se identificar afirmou que a unidade de saúde está um caos. O médico também denunciou. Ele informou que ao menos 13 profissionais, incluindo ele, pediram demissão e cumprem o aviso prévio. Antes, eles tinham cinco médicos devido à pandemia. Agora, né, também não estão recebendo aí, né, eles estão recebendo menos né, os plantões e com a diminuição dos casos de Covid, mas é, tem aí um número alto de pessoas com sintomas gripais e também com dengue. Em nota, o São Lucas informou a nota imprensa de que é, funcionários estão sendo contratados né? e que isso seria aí um caso é, pontual agora é, em relação a esse caos. Né? Olha, olha quanta gente aí. Olha só quanta gente que tem, que tem para atender, né? Olha aí e com o aumento dos casos de respiratórios e dengue, né? cresceu por isso que houve aí uma demanda até maior, né? e que nos últimos dias houve o um registro de uma redução do tempo médio. De espera, mas Hospital São Lucas, né? o Notre Dame precisa também é, rever aí os seus conceitos porque a nossa reportagem também esteve por lá e o atendimento cai entre nós, péssimo, péssimo dos péssimos, hein? pessoa chega lá, o paciente chega lá para ser atendido, para ele ser chamado no balcão leva em média uma hora. Para passar na triagem, mais uma hora. Consultório médico, mais uma hora. Aí já são três. Imagine para a medica medicação, né? Se houve realmente essa redução ali na enfermaria, olha, precisa rever os seus conceitos. Repito, rever os conceitos. Porque o povo paga e não paga barato. Né? É um plano caríssimo. Aí, do Grupo São Lucas, Notre Dame. Meu povo, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Boa semana para todos vocês. Daqui a pouco o Nilson Araújo já está saindo daqui e vai ali para o estúdio da Rádio Brasil, 81,9 AM 690. o um espaço aberto no rádio. E amanhã a gente se encontra aqui no nosso Jornal da TV, SB Notícias. Mexeu com você, mexeu comigo. Mais saúde para o nosso povo, saúde de qualidade, tanto na rede privada como na rede pública de saúde. Tchau, meu povo!